Olá pessoal, bem-vindos à unidade 4, que vai falar sobre direito internacional privado. Bom, no Brasil, além de introdução às normas do direito brasileiro, a famosa LINDB é a fonte principal no que tanja ao tratamento do direito internacional privado, que de acordo com o professor André Carvalho Ramos, tem como objetivo é, central justamente coordenar a aplicação de normas incidentes sobre fatos que ultrapassam, por qualquer motivo, as fronteiras de um Estado, e que envolve justamente o que A vida social do indivíduo. Então, o direito internacional privado, ele envolve particulares, situações entre particulares. Pode ser pessoa física com pessoa física, pode ser pessoa jurídica com pessoa jurídica, então vai envolver empresas, vai envolver o indivíduo, né? E o direito internacional privado, ele vai ser aplicável justamente quando houver esse elemento estrangeiro, que a gente chama de elemento de estraneidade. Então, eu coloquei para vocês aqui, como exemplos, o casamento entre uma brasileira e um suíço, então, são duas pessoas de nacionalidades diferentes contraindo matrimônio, matrimônio, né? e isso acaba influenciando por quê? Porque, por vezes, essas pessoas elas podem ter filho, elas podem se divorciar, pode haver, por exemplo, o óbito de uma delas, como fica a questão de bens, né? Entra a questão, por exemplo, do domicílio nos Estados Unidos, pagamento do Chile né, de garantias prestadas na Argentina. Há também, por exemplo, a existência de bens localizados em diversos países, que gera dúvida quanto à sucessão. Então, a pessoa é, é portuguesa, se casa com uma francesa, adquire bens na Itália, depois vem morar no Brasil, adquire bens também aqui, se divorciam. Como é que fica a questão? Qual é a lei que vai ser aplicada? a de Portugal, a da França, a da Itália, a do Brasil. Então, em razão disso, é que a gente fala que o direito internacional privado ele tem uma pluralidade de objetos, como, por exemplo, a escolha da lei, a determinação da jurisdição, o reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, a nacionalidade e a mobilidade internacional humana. E as regras de conflito de leis no espaço... Né? elas vão se iniciar justamente a partir do artigo 7º e vão findar ali no artigo 19 da LINDB. E, nesse interregno, a gente vai ter alguns assuntos sendo abordados né? entre esses artigos que vão falar sobre o direito internacional privado. Um dos primeiros assuntos é justamente o casamento, que se for realizado no Brasil, independentemente da nacionalidade dos nubentes, vai ser aplicável justamente o quê? A lei brasileira. Só que se os nubentes forem estrangeiros, o casamento ele vai poder ser celebrado perante autoridade diplomática ou consulares do país de ambos, tá? E se for realizado lá fora, professora? Pode? Pode. Mas que é para a pessoa ser considerada casada aqui dentro do Brasil, ela tem que então ir no cartório, né? E aí, por isso vocês também estudarem a questão, né? Dos cartórios e serventias extrajudiciais, para que isso possa então ser firmado, e ela ser considerada casada fora do Brasil e aqui dentro do Brasil também um outro assunto né, é justamente a invalidade do matrimônio dos regimes de bens aplica-se a lei é, do país em que são domiciliados né se tiverem domicílio diverso aplica-se justamente a lei do primeiro domicílio do casal que foi o um exemplo que eu falei de um português casado com uma francesa e vão adquirir né é, bens na Itália, porque lá vai ser o primeiro domicílio deles, frisando que o estrangeiro naturalizado, casado com um brasileiro, ele pode requerer ao juiz a adoção do regime de comunhão parcial de bens, tá? No ato da integra do decreto de naturalização, desde que haja o quê? Anuência expressa do cônjuge, né? E que sejam respeitados os direitos de terceiro, sendo a opção levada a registro também no cartório, tá? Então, isso é importante também. Um outro ponto que a gente tem que ver é justamente a questão do divórcio, porque isso também pode acontecer né, entre um brasileiro que se case com uma estrangeira. Se esse divórcio for realizado no Brasil, independentemente da nacionalidade né? das partes, vai ser aplicada a lei brasileira. Então, vai se aplicar o quê? O Código Civil. Contudo, né, se a gente estiver falando de um divórcio litigioso, ou seja, que existe conflito entre as partes, né, elas não chegam a um consenso, se ele foi realizado no exterior, né, é, um ou ambos os cônjuges, né, vão depender da homologação dessa sentença pelo Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu coloquei para vocês até. É, por quê? Porque antes de 2004, da emenda 45 de 2004, essa homologação ela era feita pelo, super, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, já não é mais, então vocês podem, de repente, encontrar questões né, a respeito disso, perguntando se é o Supremo ou se é o STJ. É o STJ, tá? E no caso, só vai ser reconhecido no Brasil justamente se for o quê? obedecidas às condições de eficácia da sentença estrangeira aqui dentro do nosso país. Há também a possibilidade desse divórcio ele ser consensual. Então, ele vai ser realizado perante a autoridade judiciária estrangeira. Esse divórcio ele pode ser puro e simples, né? e aqui, sem disposições outras, né? não pode estar envolvendo é, guarda de filhos, alimentos, partilhas de bens, e, portanto, vai depender de homologação do STJ, dessa sentença, e existe, então, o qualificado, que, diferentemente né, do Puro e Simples, vai abordar essas questões, como guarda de filhos, como alimentos, então, nesse caso, vai ter que ter a homologação do Superior Tribunal de Justiça. E também pode ter o divórcio consensual realizado perante a autoridade judiciária brasileira. Aí o divórcio consensual se realizado por escritura pública perante a autoridade consular brasileira e com assistência de advogado independe também de homologação pelo STJ, por quê? Porque foi realizado por autoridade judiciária brasileira, tá? Mas também do mesmo modo, frisando que esse, que esse casal, ele não pode possuir filhos, né, menores de 18 anos, não pode possuir filhos incapazes, tá? Por quê? Porque senão vai entrar justamente a questão da guarda, de pensão alimentícia e assim por diante. Um outro ponto, né, que é tratado pela LIDB é justamente a questão do domicílio. Então, nesse caso, né, considera-se domiciliada no lugar de sua residência ou no lugar que se encontre. Então, é dessa forma que a gente vai considerar o domicílio do indivíduo. No caso de cônjuges e filhos, o domicílio do chefe de família se estende ao seu esposo ou esposa e aos seus filhos não emancipados, ou seja, menores de 18 anos. No caso do incapaz tutelado, ou seja, menor de 16 anos ou curatelado, né? aliás, menor de 18 anos e o curatelado, que é o maior de 18 anos, que, mas que por alguma razão possui alguma incapacidade, é, seja superveniente ou não, como questões é, de deficiência cognitiva, ou porque é considerado pródigo, alguma coisa nesse sentido, então o domicílio do tutor ou do curador se estende aos incapazes que estão sob a sua guarda, exceto no caso de abandono, tá? Desse tutor e curador. No caso dos bens, né? a gente fala que a qualificação em relações concernentes aplica-se à lei do país em que tiver situado os bens. Então, se tiver situado no Brasil, aplica-se a, a legislação brasileira né? e aplica-se à lei do país em que for domiciliado também esse proprietário desses bens. No caso sucessório, obedece justamente à lei do domicílio do morto, né? do decujos, ou mesmo do desaparecido, naqueles casos que nós falamos anteriormente, em que não se tem certeza, né? porque não se tem o corpo da pessoa, mas todas as evidências levam a crer que aquela pessoa faleceu. Né? E vai se aplicar, então, a lei do domicílio, independentemente da situação, natureza dos bens. Bens de estrangeiros situados no Brasil, né? se o falecido é estrangeiro e possui bens no Brasil cônjuge ou filhos brasileiros, aplica-se a lei de sucessão a eles que for mais favorável. Então, eu dei o um exemplo lá é, do português casado com a francesa, foram morar na Itália né? e vieram para o Brasil. Se a criança nasceu na Itália, é uma situação. Se ela nasceu aqui no Brasil, vai se aplicar o quê? A lei mais favorável. Se for brasileira, aplica-se a brasileira. Se for estrangeira, aplica-se a lei estrangeira. No caso da capacidade né, para suceder, é importante falar também que ela é regulada pela lei de domicílio do herdeiro legatário. Então, se o falecido americano domiciliado no Brasil possui filhos brasileiros e bens no Brasil, a sucessão ocorre no Brasil, mas também pode ser utilizada a lei americana se ela for mais favorável. Né? Já se o falecido ele era domiciliado no Brasil, segue-se o quê? A lei americana quanto à sucessão. Porém, se o herdeiro estava domiciliado na França e a lei francesa deve ser seguida para se verificar se ele tem capacidade para suceder, ainda que a lei americana se aplique à sucessão em si. Há também a questão das pessoas jurídicas de direito privado. Aqui, elas são destinadas para fins de interesse coletivo. Então, entra aqui as associações, as sociedades, as fundações e obedece a lei do país em que se constituíram, tá? Então, se constituiu no Brasil, aplica-se a lei do Brasil, se, se constituiu na Argentina, aplica-se a lei da Argentina, e se estrangeiras com filiais, agências ou estabelecimentos do Brasil ficam sujeitos também à lei brasileira, devendo seus atos constitutivos serem aprovados pelo governo brasileiro. Há também as pessoas jurídicas né, de direito público estrangeiro e as suas organizações. Então, essas elas não podem adquirir bens imóveis, ou suscetíveis de desapropriação no Brasil, excetuando-se os prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos. Por quê? Porque quem são essas pessoas jurídicas de direito público estrangeiro? São os Estados soberanos, né? Então, é a França, é o Canadá, é a Índia, é a China. Então, elas podem adquirir bens imóveis? Não. Mas os prédios onde vão ficar os consulados e as embaixadas, né? É uma exceção. Há também... A questão das normas processuais, né? as leis, os atos, as sentenças e declarações de vontade de outro país, só tem eficácia no Brasil se, e somente se, respeitarem três pontos importantes. A soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, ela não pode conflitar, por exemplo, com aquilo que nós denominamos de bons costumes, né? que é um tanto subjetivo, mas a gente tem uma noção do que é os bons costumes. Tá? Então, nesse caso, não pode haver né, essa, essa violação. No caso das provas, né, o ônus e os meios de produção de provas de fatos ocorridos no estrangeiro rege se pela lei do país, só que o Brasil, né, coloquei aqui a observação, não admite prova que a lei brasileira desconheça. Então, não adianta trazer uma prova que o direito brasileiro ele não reconheça como sendo prova. Então, isso é muito importante também. O um outro ponto né, fala sobre o processo de competência da autoridade judiciária brasileira. Quando que vai ser de competência da autoridade brasileira? Quando o réu for domiciliado no Brasil, quando a obrigação deva ser cumprida no Brasil e quando a ação diga respeito a imóveis situados no Brasil. E, por fim eu trato aqui com vocês sobre os atos de registro civil e de tabelionato. Então, as autoridades consulares brasileiras, elas são competentes para celebrar, por exemplo, o casamento, o registro de nascimento de óbito, a separação, o divórcio consensual, bem como alguns outros atos né, de registro civil e de tabelionato de brasileiros e seus filhos que venham porventura a nascer no estrangeiro, tá? num país ali elígida. É então, aqui é o que nós vamos ver um pouquinho depois, lá no módulo 4, tá bem? Bom, pessoal, fico por aqui e até o próximo módulo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.